Rapaziada, estamos de volta à missão aqui. O que é que acontece? Estamos com a nossa motoca moto, profissional de trilha. De, oh meu Deus, ninguém pode parar isso. Rapaziada, vamos se ligar aí. Ó, ó. Pula. Pula do local. Assim. Beleza, o que que acontece? Caras altamente armados, o não tem arma, tipo sniperas é, ou bazookas. É. Vamos se ligar que a escopeta é só de perto e a arminha é de longe. E acaba dificultando a nossa investigação grega. Oh meu, você viu? E aí, tá de boa? Oh meu Deus, ele, acho que ele viu alguém. E aí, tá de boa também? Beleza. Vamos trocar mais uma ideia aqui. Vou fazer lá em cima, tio. Ô, lá em cima, tio. Oh, oh, oh, beleza. Ó, oh, aqui. Oh, meu Deus. Como que é descrentes? Aqui é seu descrente, seu Loki. Se estiver vendo o piloto, não é. Ô, meu, vou procurar então, tio. Beleza. Rapaziada, vamos pegar os dinheiroitos aqui? Acabei de tá esquecendo de pegar as grana hein? Ô, oh, meu tal. meu Deus, tá de boa? Oh, achou? Achou! Oh, meu Deus. Achou! Beleza! Rapaziada! Já falou, meu Deus. Foi muito rápido, nem A escopeta tá, tá resolvendo a treta mesmo. Rapaziada, rumo a próxima localização? 1800 metros daqui. O que, que acontece? Vamos pegar nossa moto Jeeperson ah, ah, ah, não. Beleza, rapaziada. Estamos chegando na missão grega ali. Está simplesmente a 50 metros do local. Rapaziada, tá rolando um tiroléu aqui? daqui? É o quê? Vamos se ligar, hein? Beleza, rapaziada. Já reconhecemos o perímetro aqui e vimos que tem uma mochilinha grega. Vamos pegar ela, Quando beleza. Achar aquele infeliz, espera ele pousar minha tulipa. Aí a oh, ranta oh. Rola filho da Como puta, que é, e traz. Limpinha pra casa. Oh, Não meu Deus. Meu querido helicóptero. <risos> <risos> oh, oh. Rapaziada, é meio, <risos> meio doidinha, beleza. O que, que acontece? Vou, vamos lá trocar essa ideia. Os carinhos de perto, hein? O já avistou o helicóptero ali. Ih, vai lá trocar uma ideia com esse cara. Oh, meu Deus. Olha o tamanho da descida aí. É nóis, o cara é profissional pra descida da carrinha, ó. Oh, meu Deus. Ah, escorrega também. Hein? Vamos se ligar. Ah, beleza. Rapaziada, vamos subir aqui Ação e já dá de frente com o helicóptero que deve estar altamente Cabreirão. rodeado de caras loques, hein? Ó, ó, o cara já tá começando a desconfiar que o caverninho tá aqui na área, hein? Muita baguncinha. Mas antes disso, vamos checar o perímetro aqui que tá rolando a caixa verde ali. É a verdade. Já tem um atirador de elite aqui, ó. Ó, ó, ó. Rapaziada, essa, essas plantinhas tá chapando o caverninho, hein? É um maconheiro. Vamos se ligar. Vem, vem, vem. Como é que é o negócio tá, tá rolando conversa aqui, hein? Carcinho. Oh, ó, meu, um aqui, ó, ó. ó. Aí cai, aí cai! Ah, beleza, um zain já foi. Apresenta o zain, ó, oh, oh. oh, ah, que... ah, ah, ah. ah, Beleza, já foi! Outro! Eita, de boa? Onde você vai, tio? onde é que eu fui? Ah, ah, ah, ah, ah. Rapaziada, escorregou, hein? Caiu, e... E Co... <risos> o tornozelo, hein? Vamos se ligar! Beleza, o que que acontece? Eu acho que o Cabernet vai ter que pegar essas snipers aí, hein? Ah, Vamos pegar essa aí! Ah, ah, Ó, oh, a gente já sobe aqui e vamos ver... o oh, meu, onde você é que... Ah, vai, caverninha! Vamos subir aqui e pegar o Sniper, oh, primeiramente, né? Vamos pegar o Sniperzinho? Vamos! Aqui, ó, oh, com amor... Vai ficar muito lindo hoje! Oh meu Deus, e aí? Pegou o Sniper? Como que é o negócio? Estamos com a escopeta ainda. Infelizmente, temos que pegar essa Sniper podre aqui. <risos> Nível 1, um, tio. Nível 1, um, ó, oh, não é profissional. Beleza, já, já localizamos os Loki. Rapazes, oh, o que é esse negócio verde aqui? Pelo amor de Deus. Deve ser uma coisa explosiva que o caverninha não explodiu. Nossa. tá rolando umas moscas aqui. Vão sair fora antes que elas engolam uh, o caverninha. Como toma, sabe? Toma cuidado com essas descidas aqui, que elas são periculosamente. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus. Cagão. Beleza. O cara é, é profissional na escorregada. Ó, oh, ó. Oh, oh. Rival do neles. Mas se você cair um pouquinho, sabe, de, de, de, de tornozelinha assim de Bix, aí, aí torce, tio. Aí o cara não consegue mais correr. Aí ferrou. Beleza. Vão, vão, vão, simplesmente Ó, vistoriar o local aqui, hein Checar o perímetro, tem um lock aqui Fazer apenas um lock, eu acho que é simplesmente um lock que a gente precisa Miserável Vamos atrás da pedrinha aqui, vamos fazer um trabalho mais profissional, hein? pelo amor de Deus, hein Ó Ô, oh, meu, Deus e aí, é isso aqui mesmo? Pega, vai pica, rapaziada Ah, Els E aí? Peraí tio O uh. malecóptero nos minutos. Oh. Uh. Uh. Uh. Ai, ah! Uh. Ô, oh, meu Deus! Oh! Como é que é o negócio? Ó. É. ó oh. oh. oh, meu Deus. Arde, hein? Ai, oh, meu Deus, aí, hein, tio. Ô, oh, meu. Passa água com sabonzinho, sabãozinho aqui. Que... O quê? Como que é? Ó oh, meu Deus. Ô, oh, meu Ah! Oh, Ô, meu, oh, meu Deus. Vamos avisar que tá chegando, hein, tio. Como é que é o negócio? Ó, oh, ó, oh, lá no telhado. Olha, ó. Oh, ele escorrega. Não é mesmo, tio. Oh, meu Deus. Ele escorrega mesmo, tio. Legal, legal. Beleza. Rapaziada. O quê? Não! Ô oh, meu Deus, vamos continuar com as naiboletas aqui, hein? Que o Zói tá brincando alto. Tendo. Rapaziada, oh, meu Deus, dá um refrigerante aí, tio. Ah, oh, oh. Rapaziada, tem que pegar refrigerante. Já não curti, hein? É, é bar, a parada é chata. Ó, oh, de perto é bom ir com a arminha. Ô, oh, meu Deus, vamos, vamos com a arminha de perto. É melhor. É mesmo? <risos> Tranquilo, tio. Pegamos um a helicóptero e terminamos a missão grega. Rapaziada, a gasolina tá dois. Olha aí. Dois conto, hein? Rapaziada, quanto que é gasolina no Brasil? 9,95 Vamos se ligar, hein Ó 2,10 promoção, hein Que demais Beleza, tá pagando Simplesmente já o tanque aqui Aproveita, ó, pera aí Antes de mais nada, tio ó, eu tô esquecendo de pegar as grana, hein, tio Ó, então Comprar Quanto alimento Quanto mais? 28 real Ô, caverninha Vamos pegar um... ah, Dinheiro Vai, Vamos pegar esse dinheiro, pelo amor de Deus Tranquilo <risos> Assuma o controle do Elecrox Vamos pegar o Elecrox aqui Ô meu Deus, o banco é errado, hein É isso aqui <risos> Rapaziada, o que, é que acontece? Cama de é perito, tio, Ó, ó, ó, botão aqui, espaço, sobe. Ô oh, meu, ele atira também, tio. É, era! Oh meu Eita, Deus! Ô assim meu você terminar, traz minha tulipa que não gostar no caminho de volta, fica à vontade pra acionar as armas montadas da oh, tulipa. meu Deus, Ô, oh, meu Deus, touro bravo! Rapaziada, agora a gente chega em... rapidão, dois mil... meu uh, Dois quilômetros vai ficar tipo... ah, uh, uh, uh, uh dois metros, beleza. olha tá rolando mais nada, hein, Dil. Vamos para Marte, tem como para Júpiter. O oh, oh, Júpiter é aquele ali, ó, oh, aquela branquinha, mais forte ali. Você pega, tem que precisa de pegar um caça que deve liberar no meio do jogo. Aí a gente vai para Júpiter, pega as armaduras, Júpiter. Ah, ah, e arrebenta todo mundo. Aí zero é rapidão, hein? Vamos se ligar. Beleza, rapaziada, Vape. Beleza, fazer. Já estamos em procedimento de pouso no local Tulipations. E o que que acontece, rapaziada? Vamos descer esse helicóptero aí, hein? Desce, helicóptero, a 200 metros aqui. Aqueles malditos da oh. voltaram que nem cobreram. E aí? que seja perto da minha tulipa, porque precisamos de ajuda, meu bem. Oh, meu Deus, e aí? Não sei de nada. É negócio? Não sei. Rapaziada, não tô vendo nada escuro, hein, tio? Ah. Oh, meu Deus, meidei, meidei, cadê? eu? Rapaziada! Ah. Desce, tio, desce, desce. Alpha Delta, chamando Donsons, Chamando Donsons. Vamos, de... Vamos pousar esse negócio aqui, primeiramente, hein? Olha, tem como metralhar os caras, mas tá de noite. O cabelinho tá chegando, hein? Ah, Ixi! Ó, ó, vamos pousar ali, vamos pousar dentro do pátio grego ali. Pelo amor de Deus, tem até um lugar profissional ali. Vai tá rolando os T-Rex ali. Se você não se importa, o cabelinho vai explodir esses carros aqui, ó. Ó, os caras de ser trouxa, tio. Ó, outro, tio. Ó, um pra cada um, tem um pra cada um, tipo, ó. Recua é mesmo, seus homens. ó. Ó, ó. helicóptero, vamos carregar essas armas aí, helicóptero. Pelo amor de Deus, hein? Vai, helicóptero explode explode cair ô meu o carro, o carro nem explode hein, tio ô meu vai explodir esse negócio é eu vou um merda aqui. sai fora sai fora eu eu vou eu for... perigo, cara, merda. não volta aqui vamos pousar esse negócio aqui o cabineiro tá ô meu deus ele é como se tá louco tio ô meu deus do céu pousa tio pousa ali ó tem que ser ali ô meu é. pousa aqui tio pousa certinho Peraí, peraí, tem um tutinho, ah. tá louco aqui ó ah. oh. É truta! Matei o truta! Desce, vamos, vamos dar Ai, calma, cabernet! Ai, ai! Oh, rapaziada, posei me forçado, hein, tio! Oh meu Deus! E aí? Ah. Ai, oh, salva ele, salva ele! Oh, desculpa aí, tio! Desculpa aí! Ah. Rapaziada, tá rolando os bazoqueios aqui, hein? Escartei bazuca! Oh meu Deus! Como é que é o negócio? Onde? Aí você cai, hein? Ó, oh, tô cola no meio da estrada. Oh, rapaziada, ó, oh, ó, oh, tá rolando um aqui. Vamos dar um bix aqui, ó. Oh, um bix pra você só. Para de mentir, hein? Ô, oh, meu, vamos abrir a porta aí fora mesmo, hein? Ó. Ó. Ele é bom, hein? Rapaziada. É, não continua muito essas naporetas, não, hein, tio? Ô, oh, meu Deus. Pera Vamos bicar o zóio. Tá meio torto os tiros. O tiro, o tiro não vai reto não, hein? Tá é mentindo! Pode até o fora, beleza. Não não curti essas napuretas não, aí tem como trocar não. Pega é, metralhão, metralhão, é melhor. verdade Tranquilo, rapaziada. Aparentemente passamos a missão, hein? Vamos se ligar. Oh, yeah, yeah. Ó, vou falar com a tiazinha aqui, a tulipeixo. Vem cá, tiazinha, Eu vem trocar a, a caverninha. É Voltariam oh, tão meu cedo. meu Deus! Minha santa mãezinha! Oh, você chegou bem a tempo de toda a diversão e ainda trouxe minha tulipa de volta inteirinha. Você curtiu, né, tia? Sempre honro minha palavra. Então, claro. se quiser uma piloto que pode capar um esquilo oh, a 50 Deus. pés de altitude, sou a garota para você. Me Rapaz, chame cara, qualquer temos a piloto, hora. Hein? Menos perto do pôr do sol. O Xander oh, faz meus... yoga nessa hora, e eu adoro assistir. Oh, meu Deus do como é que é o que ver aquela bundinha na postura do cachorro olhando para baixo. Oh, meu Deus! Enfim, obrigada de novo, anjo. Te devo uma. E aí, gostosinho. Como é que é? <risos> a Zia tá precisando principalmente umas voadorinhas do Chuck Norris para resolver a sua vida. O que acontece? Especialistas. Especialistas são armas de aluguel. De garras... Que tá. De aluguel? De garras? É de guerra, gente. Vamos escrever. Ah, velho, malê, meu. Tu tá ficando doido. Como que é garras de aluguel? faz. Oh, ah, oh, Como que. É? Oh! Oh! Hum. Ah! Especialista. Especialista são armas de aluguel. Uh! Mais ou menos você liga pros caras ali. O cara vem. Ó, oh, missão com o Cruelso, hein? Muita diversão. Beleza. O que que é com. Desce. Não tô lembrado não. Rapaziada, a tiazinha simplesmente entrou na gangue do Caverninha. Ela é doida, mas vamos manter ela, tio. Ela levar um tiro nas pernitas, ela vai ficar mais perto. Jesus, Rapaziada. obrigado. Escreve aí, tio. Tiazinha vem junto mesmo. Ô, é. oh, meu, deixa eu falar aqui. Ela é durona pra diabo. Boa com uma arma e ela sempre traz o helicóptero junto. É um bom complemento pro grupo, a gente. Beleza, rapaziada. O que, que acontece? Vamos simplesmente dar uma olhada nas missões novas e gregas que temos por aqui. Ó. Tem mais ou menos o tio Ketterson ali. Ei, Edem, ei, esse aqui é que vai dar uma missão para nós, hein. Vai, vai. Fala para nós aí que aconteceu. Ô rios, temos que parar eles. Oh, é, meu Deus, é mesmo que estão fazendo. Tem bem espalhando para todo lado. meu Deus. Uma porcaria tóxica que os caras do portão do Éden mandam para todo canto. Esse é algum desses carên. é um tônico de toxicidade. Oh, meu Deus. Tá vendo esses recipientes verdes tão cheios de benção? no negócio em cima importante pelos Edenetes. Temos que descobrir para onde destruir eles. O meu life coach disse para quebrar os problemas em pedacinhos. Então, Passo um. Eu seja o laptop dos Edenetes que vai nos ajudar a rastrear esses recipientes. Boa, garoto. Quando a gente achar eles, a gente explode. Boa, Vamos. Rapaziada, vamos pra essa missão já. Então, nossa senhora, D Nelson. Ó, oh, 700 você metros. Como é que é, é Diego? 70 é metros, tio. O cabinho é curto essas missãozinhas perto, hein? Ó, oh, 4. Esses babacas. esqueci de mencionar. Beleza, tipo. se oh. ao GPS dos deles. Legal, né? Então, tipo, acha o computador, depois acha os barcos. E aí a gente acha os contêineres E aí você oh, explode Deus. tudo. Yeah! De Boa, o rapazer do é esperto hein tio, oh meu deus, vou ah, se ligar é no laptop dele hein ah, tio, vamos ver se tem como dar um, um rocambole no cara aqui Oh meu deus, aí ah, cê leve tio Beleza, um já foi tio, oh meu, ah, meu deus, céu. vamos por um cima problema. tio Não tem problema nenhum tio, calma, deixa o caberninho lidar com a situação, pode ficar de boa Oh meu deus, Aí, tio, dentro do meu olho Oh meu deus, vem seu Nelson. Oh meu deus, Vai, vai, vai, Aí também não, tio, ó oh. Ó, oh, aí, aí também não Vamos pegar seu dinheirinho, pra você ficar mais esperto Pois é, cheio de bazuca aqui, hein Ó, oh. onde é que tem cara? Lá embaixo Ô, oh, meu Deus, como é que é o negócio? Ó, oh. ó oh. oh, Deus, aí mas treta, hein Tranquilo, ó, oh. já foi Legal. negão, cai okay, tio, de boa Onde é que tá? Aí, aí não, tio Pois é, metralhadora é boa, hein, já curti oh. Precisa? Aqui, ó, um pra você, beleza Claro, foi fácil, foi fácil. É nóis, tio beleza. É, parece que o oh. hoje vai ser oh, meu, suquinho quem? Ai meu queixo! Tá passando quê? E aí, tia Oh meu Deus! Calma aí, tiazinha. é só o começo. Ó. Oh. Calma, calma, calma aí. Vai metralhadora, vai? Vai, Josué. Ah, meu, só uma picada em metralhadora é boa, hein, tio Fazia, é escopeta? Não, não, eu vou... <risos> tô curtindo metralhadora. Já, já nós pega escopeta, não, hein? Tia. Rapaziada, o quê? Mataram. Ô, oh, meu Deus, e aí? Como é que é o negócio? Tem mais? Aí você cai, hein, tio. Aí você cai rapidão. Ó, oh, rapidinho, tio. Ô, oh, melhor é um pacada, é um pacada. Olha, bastante beisebol? ó, oh, o zoinho, e o zoinho! E... Uh, zoinho. Beleza! Ah, oh, meu Deus, vamos descer aqui! E a adrenalina! Rapaziada, o caberninha vai começar a trocar ideia melhor com esse cara, ó. Oh. Oh, lá embaixo? É nóis, tio, ó. Oh. E aí? Vamos dar a volta por aqui, o prefere se aqui ó, se atiça os caras pra lá, beleza? Ó, aí você explode aqui os negócios, hein? Ô oh, meu Deus, tem negócio que explode não? Não? Aí você roda tio, aí você roda! Vai ter que de boca, os caras cara é bom de mira tio, Não igual a... É a minha. mas eles são bons! Ok tio? Aí você roda hein tio! Ô oh, meu Deus! O que? Oh, oh, meu Deus! Aí você cai tio, aí você cai! Olha tá com a farinha! Ô oh, meu Deus, o cara tá com a farinha, pegamos o laptop hein, pegamos! Pega, aí, tio? Interage! Watch, watch. <risos> Dez segundos pra aqui, tio. Não tem 10 segundos pra aqui, a levar o quê? Ah, meu Deus. Como que é o negócio? Essa é a roda, tio. Ó. Beleza, conseguiu o GPS. Agora podemos rastrear os barcos. Primeiro você precisa ir atrás do seu cara. Entra aí, tio. Entra aqui, seu lado. Pega o que tiver lá e depois parte pra busca aérea. Beleza. O que acontece? Que é... Ó o combolis, ó. <risos> <risos> Tem mais tio? Chega mais aí, Chega. o cabelo tá curtindo trocar ideia. Vem! Vem! Nimi. Vem! Oh, meu. Onde é que você vai, tio? Pode Ma mais ou menos assim que essa é metralhosa aí. Ô meu, 2 mil bilhões de quilômetros? Vale isso, rapaziada. Pelo menos já pegamos o carro aí. Vamos se ligar esse carro. Que rapaziada tá nos cordeiros do amor aqui? Oh, meu Deus, vou ficar ligados em, altamente do Resident Evil, esses caras aí são contaminados, verdes e, e mordem altamente forte, o que que acontece, pap?